Muito sinceramente nós estamos atentos àquilo que é o campeonato eu não, não me compete a mim analisar os jogos do, dos adversários compete com, a mim preparar a equipa para ganhar o jogo de amanhã, que é o mais importante agora vamos, estamos atentos àquilo que, que, que, que os nossos adversários fazem, nomeadamente quem, quem está na nossa frente, o Benfica, e quem vem mesmo atrás de nós, o, o Sporting Clube Braga. Um, mas não interferem nada naquilo que é a nossa a nossa caminhada. Eu hoje, sinceramente, a sensação que me deu, uh, o sentimento que eu tive uh, ao alternar a equipa, é de uma equipa que está completamente consciente do que é que temos pela frente, madura, uh, que fez um treino com a mesma alegria de sempre, no sentido de... Uh, dessa dedicação máxima que eles, que eles, que eles metem no, no, nos treinos, por isso uh, aqui ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato, e depois no final fazem-se as contas não aconteceu, não aconteceu, eu fui fechar o golo eu fui, eu fui expulso fechar o gol porque aquilo que, que vem no relatório, não é verdade que eu invadi a área técnica, não é verdade, é mentira porque temos imagens, temos imagens, não temos temos imagens que só invadi a área técnica depois de ser expulso e, e, e, e a palavra artista teve que ver exatamente pela expulsão injusta. Foi o festeja do gol, foi isto. Acho que... Quem tenta... Uh, quem tenta... falar sobre um jogador uh, tem três ligas campeões. Quem, quem, quem insulta, quem, quem provoca um jogador que tem três ligas de campeões tem campeonato de tropa pelo nosso país enfim, dos jogadores mais titulados uh, portugueses e no mundo um profissional que vocês bem sabem e conhecem com 40 anos que dá o que dá ao clube e à seleção nacional quer dizer há uns que nascem para ser campeões como o Pepe e há outros que nascem para ser comentadores ou tais análises emocionais, ou de autoajuda, programas do género, ou seja, hum, há uns que nascem para ser campeões e outros nascem exatamente para isso. Uns nascem para ter vitórias no seu dia-a-dia, no seu -dia, pequenas vitórias que estão títulos e muitos que têm. Outros nascem para esse tipo de, de situações, para serem comentadores, para fazerem uma análise emocional... De, de, autoajuda aí nos problemas que, que que passam na, na nossa na nossa televisão mas sem comentar mais nada